Então, é-nos dado esta figura que aqui está e dizem-nos que temos aqui um primeiro quadrado cá dentro, que é este aqui pequenino que está dentro, que tem de lado A. E temos depois também aqui, dizem-nos que de A a B vai ser igual a B. E eles querem saber qual a área do quadrado do lado OB. Então, se formos a ver, o OB é daqui a aqui. Logo, nós queremos saber qual é, que é a área deste quadrado grande que aqui está. Logo, nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, temos que ir à procura do seu lado. Eu sei que do lado de O a B é a soma de A mais B. Como eu indiquei aqui, o lado de B é A mais B. Então, vamos calcular a área do quadrado, que é lado ao quadrado, que ficará, então, A mais B ao quadrado. Desenvolvendo o caso notável, fica o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.